com os poderes do Hulk, hein? Vai colocar depois. É tentar colocar os... Dois juntos... Pra ver o que que dá, hein? Deixa eu ver isso aqui. Aí, aí! Eu quero fazer isso aqui, ó. Oh, Ó, ó, ó! O Hulk, ó o Hulk! Virou o Dragon Ball Z, fusão, mano! Ó, ali já tá os crimes aqui embaixo. Vamos lá tentar parar um crime. Eita. Peraí, peraí, peraí, peraí. O cara tá me atirando aqui. Ó, vou usar isso aqui, ó. ó. Prendemos? Entende, irmão? Nossa! Um cara aqui Aí, ó, prendemos os caras, moleque Mano, eu tinha instalado o mod é, Hoje de manhã E eu instalei errado Aí tava, tipo assim Essa teia aí que vocês estão vendo É o... É tipo um cofre, tá ligado? Aí eu tive que instalar certo Eu quase deixei, mano Mas eu falei, não, então não Honra. Vamos ver se tem outro... Ó, tô vendo umas bolinhas ali. Ó, aqui já não... Tá vendo? A cidade tem muito pouco prédio, cara. Tem muito pouco prédio, mano. Pra brincar. Vai. Tô, tô vendo uns criminosos aqui, ó. ó os criminosos, os criminosos. Aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Pera aí, vamos soltar essa. Pega no carro aqui, caramba. Deus. Eu, não... Eu prendi. O... Eu prendi o policial, cara, de vez prender o bandido. Dá para soltar a aranha, dá para soltar a aranha. Pera aí. Essa aqui, ó. Aí. Olha o aranha do Spider-Man, cara. Esse mod é da hora. Ali, ó. E, esse esse mod aqui foi baseado no no Spider-Man do PlayStation 4, galera. Poderes. Porque essa tem umas o, o Spider-Man clássico do filme não tem essas bugiganga né? Pelo menos dos filmes, né? Cadê, cadê os bandidos? Estão presos tudo aqui Estão atirando em quem? Estão atirando no carro aí? Caramba, olha ali, olha ali O cara tá lá dentro, sai daí Tá vendo ela atirar? Aí, está tentando acertar o cara lá, só que está blindado o carro Pera aí, deixa eu ver se eu consigo tirar ele dali de dentro. Vamos usar o poder aqui. Isso aqui é a teia, é a teia. <risos> o Hulk de Spider-Man é muito louco, né, mano? O cara não sai dali de dentro, cara. Deixa Esse... Se eu tivesse com, com o Hulk aqui, velho, com o poder do Hulk, eu dava um porradão nesse carro e ia jogar longe. Mas não tá. Então vamos fazer um... Vamos pôr outro crime ali, ó. Tem uns criminosos aqui. Olha os caras aqui, ó. Não, não passa, não passa. Esse golpe aqui é o mais da hora, mano. Esse aqui é o mais da hora, ó. Ó. Oh. Não pegou em ninguém. aí, Rucão. Pera aí, Rucão Spider. Pera aí. Vamos acertar esse aqui, então. Vamos jogar teia nos caras. Você viu o sentido da aranha? Que louco! Ó. Oh. Os caras tá me desviando, velho. Isso. Aí, Fora, irmão. Pode atirar aí, mané. Matei? Qual que é a T aqui? Ó, oh, paramos mais um crime, hein? Tem até as missões, cara. Deixa eu olhar aqui no, no, no, no menu. E... Dá pra gente pegar aqui os. Spider-Man. Times. Aí. Tem um carro em execução. Olha lá, ó. Vamos lá. Vamos tentar parar ele. Não sei aonde ele tá pendurando essas teia aí, mas tá bom. Ixi, o carro... Nossa, você viu rodando? o cara ali, o cara ali. É o criminoso. Carro. Ah. Mano, você não... Pegou? Conseguiu? Conseguiu? Parou o crime? Ó, o cara aqui, o cara aqui. Peraí, peraí. Cara, eu quero colocar a teia, mano. Aí, aí, aí, aí, aí, aí, aí. Nossa, prendeu, prendeu. Prendeu o cara no poste, velho. E aí, meu parceiro? Nossa, prendeu o cara no poste. Vamos pegar outro crime aqui. Para outro crime. Daqui a pouco a gente vai colocar start aqui. Mais um veículo. Vamos atrás. Olhando ali, vermelhinho é sinal que tá tendo problema ali. Vai. É muito ruim sem prédio, cara. Não dá pra pendurar, velho. Aí, aí, aí. Agora sim. Cadê o cara? Aqui. Cadê o cara? Já foi? aí, caminhão. Sai da frente. Falta quebrando aqui, mano. Cara, eu vou misturar o poder do Hulk logo, velho, pra me dar porradão nesses caras. Jogar longe. Vem cá, vem cá. Ela tá tirando em mim, cara. Fodei, rodei, rodeu. Nossa, rodeu pi Vem Cá, vem cá, vem cá. Bem. só sei que dá pra ele pular em cima do, dos carros e tirar o cara, mano. Tá misturando os dois poderes, ó. Do Hulk e do Spider-Man, ó. Agora. Tá ficando verde. Ó, pra quem chegou agora, vou mostrar pra vocês a skin, hein. Essa aqui é a skin. Olha como é que fica, mano. Que legal. Ficou muito legal essa skin, cara. Olha isso. Fala aí se não ficou top. Os caras fizeram a do.. a, a skin do, do Hulk com flash. Pode trazer também depois. Então todo mundo me atirando. Pera aí, cara. Tô mostrando pra galera que a skin. Ó. Oh. Ficou muito top, mano. Muito top. Olha, peguei... Meu Deus, o que foi isso? Cara, é uma junção de coisa que, que, que não dá pra... <risos> Olha a placa aqui. <risos> Mano, é uma, é uma loucura tão grande, velho. Os dois mods juntos. era pro... Os caras tão metralhando, velho. Que era pra ele ter pego o helicóptero. Meu amigo Quero derrubar esses helicópteros Para de encher o saco ainda aqui Aí, pega, pega Derrubei um Meu Deus, é muito louco, velho O bagulho é doido Se você tiver Tontura com essas paradas assim, galera Deixa a live aí, mano Vê se eu consigo acertar com outro poder aqui Olha isso, cara Virou Caraca, explodiu É tipo um terremoto esse, esse poder, velho É tipo um terremoto Que ódio desses desse heli helicópteros, mano ele tá quebrando geral, mano. É sem limite, mano. É sem limite. Olha lá, olha lá. No fio não, fio não. Cadê ele? Meu Deus, cadê o outro Hulk? Não dá pra ver, ele é muito rápido, mano. Tá descendo a porrada em todo mundo Olha lá, Olha lá, aqui, aqui, ó Tava aqui, ó, tava aqui o Tornado já acabou, hein o Tornado já acabou Olha lá, parceiro Nossa, ele bateu de frente comigo, cara Você viu? Ali, ali, ali, ali, ali Ué? O que aconteceu? Você <risos> viu a jogada? Oh. Que tipo, lá tafarel, tafarel Calma, Hulk Calma, parceiro, você tá muito nervoso. Pera aí, galera. <risos> Pera aí, que esse Hulk aqui tá muito bravo. Vamos levar ele para pra conversar. Vamos tirar ele daqui. Vem cá, Hulk. Pera aí, irmão. Você tá muito bravo, cara. Relaxa aí, parceiro. Relaxa. <risos> Relaxa, parceiro. Ele tá quietinho na minha mão aqui, ó. Eu sei que o pessoal tá, tá atirando na gente aí, ó. vai lá, ó. Quebra, quebra geral, quebra geral, quebra geral. Ele não virou inimigo meu não, mano.